Pelo menos 100 metalúrgicos ocuparam hoje cedo a MWL em Caçapava e vão ficar em esquema de vigília para evitar que as máquinas e os equipamentos sejam vendidos. Eles estão sem receber os salários desde maio e continuam vinculados à empresa sem receber verbas rescisórias sequer. Em julho, a Justiça mandou a empresa pagar os atrasados e ainda reintegrar trabalhadores que haviam sido demitidos, mas nada foi cumprido. Por isso, os funcionários vão se revezar dentro da empresa até terem uma resposta. Ora, nós tentamos entrar em contato com a empresa, mas até o momento não tivemos retorno. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu tentar entender o negócio. Justiça, não dá para arrebentar com esses prazos aí? Não dá para diminuir prazo? Porque, se eles estão desde maio, ó, maio já não devem ter recebido. Mas digamos que tenham recebido em maio, tá? Então eles estão junho, julho, agosto, são três meses sem receber, pelo menos. Isso aqui é uma conta a grosso modo. É muito complicado. Um atraso salarial já implica. Porque nem... quem é que tá com dinheiro sobrando que eu não tô sabendo, não é verdade? Então é muito difícil. A, a justiça tem os seus trâmites legais, não né? assim fala? Mas, pelo amor de Deus, vamos ajudar essas famílias, até porque esses caras aí estão agora lutando para que as pessoas não vendam, para que a empresa não venda o maquinário, justamente porque senão o dinheiro vai, vai embora, porque eles não estão fazendo o uso correto do dinheiro. Que situação! A gente se solidariza com as famílias, com os funcionários... E a gente quer demais, demais, que, essa, solu que essa, essa situação tenha uma solução. Então, aqui me soprando no ouvido, um raciocínio que é brilhante. Trabalhando, trabalhando, já é difícil no nosso país. Imagina essa situação de nem receber. Não dá, né?